No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma deliciosa receita de panqueca americana. Mas não é um panqueca qualquer, é uma panqueca simples, deliciosa, saudável, uma ótima opção para o seu café da manhã. Então, vem comigo! Mas antes de ir para os ingredientes, eu já vou pedir para você o quê? Dar like nesse vídeo, se você gosta desse tipo de receita, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente está aqui toda semana trazendo conteúdo gostoso para vocês. E agora, vamos para os ingredientes? Dois ovos uma banana, duas e meia colheres de chá de farinha de aveia, uma pitada de canela e uma pitada de fermento em pó. Para começar a nossa receita, a gente vai amassar uma banana. Com a nossa banana bem amassadinha, a gente adiciona os dois ovos. Mistura bem. Com esses ingredientes bem misturados, a gente pode vir agora e adicionar todos os secos e misturar na nossa massa. Agora que está tudo misturadinho, é só levar para a frigideira para a gente assar essa panqueca. Agora que eu tô com a massa aqui pronta, eu já liguei meu fogo pra começar a esquentar o fundinho da minha frigideira. Eu tenho aqui uma frigideira antiaderente, mas eu gosto sempre de untar com um pouquinho de manteiga ou óleo de coco. Pra deixar essa receita 100% sem lactose hoje, eu vou untar minha frigideira com óleo de coco. Então eu pego um desses pincéis de silicone, venho aqui no olhinho e passo só no fundo da frigideira. Vocês estão vendo que é bem pouquinho, porque minha frigideira já tem um antideirante muito bom, então eu quero só garantir o sucesso. Se sua frigideira for daquelas que, tipo, não agarra nada, você não precisa nem untar. Se sua frigideira agarrar um pouquinho mais, você bota um pouquinho mais de óleo um pouquinho mais de manteiga, aí vai da sua preferência. Agora a gente vai só colocar a massa na frigideira para assar. Eu coloco normalmente duas colheres de sopa de massa por panqueca. E aqui eu tenho minha última panquequinha. Vocês podem servir ela da forma que quiser. Se sua banana estiver bem docinha, ela sim purinha já fica uma delícia. O que eu pessoalmente gosto de fazer? Eu gosto de comer essa panqueca com pasta de amendoim. Essa é aquela pasta de amendoim que é só tipo amendoim triturado, não tem mais nada. E mel. Mas no lugar do mel também pode ser agave, pode ser melaço, o que você preferir. Então, vamos preparar essa panqueca. Agora vamos para melhor, que é o que? Experimentar essa delícia. Vamos ver aqui se essa panqueca tá boa mesmo. Perfeita, ela é perfeita. Tem muita proteína, tem fibra, tem vitamina, é deliciosa que mais você quer nada você quer mais nada na sua vida essa panqueca além de ser um ótimo café da manhã é um ótimo lanche da tarde também aqui ó como ela fica delícia hum. e essa foi a nossa receita de hoje eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima